O Segura aqui! Né?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 Vai, desliga isso, é ano novo. Feliz ano novo! <risos> Feliz ano novo! <risos> Olha só, ficou acordado até tarde. A gente, somos os tios mais legais de todos. <risos> Feliz ano novo. Não é Feliz pra vocês darem um beijo agora? Ah, tá bom, então. Essa aí é esperta. Ela é assim. Pronto, vai brincar com gente de verdade. Eu vou ficar com isso, tá bom? <risos>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 Esse olhado no espelho, não, Smith. Não, o que quer dizer com Eu Não estava conversando é. com a minha filhada. Porque veio para tá, cima de é mim assim. minha sobrinha essa é minha casa. Então é melhor você ir embora. Ei, ei, ei. O que está acontecendo aqui, gente? Ah, nada, nada. O Smith já estava indo embora. Não estava? Ei, é, ei, é, é, é, peraí, peraí. Não, não, não. Não segura ele.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 certeza que quer ficar aqui. Tenho. Tá bom. Eu vou estar no hospital se precisar. Tenta descansar.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 Está fazendo aqui? O Todd está. Tá sim. Posso falar com ele, por favor. Preciso da ajuda dele. Tá de brincadeira? Olha, eu não quero problemas. Eu vou chamar ele. Eu não acredito.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 crianças desaparecidas. Alerta Ember, polícia de Wellington desaparecida desde segunda-feira. Desaparecido Andy Russo. Eden Hunt, sete anos, estava em casa com os tios.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 O que, o que você está fazendo? Fica quieto. O que você está fazendo? Não o lugar nenhum. Qual é, Aleon? Por favor. Qual é? Qual é? Eu já falei tudo o que eu sei. Vai me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Tchau, tchau. Vai! Aparece! Ai, ai, ai! Você me acertou, seu merda! Ela tá aqui? <risos> oh. Ela gritou muito alto. Você chegou tarde, porco. Ela tá morta, cara. Chegou muito tarde cadávera. Ah!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 Bem atrás da gente. Olha, cara, olha, ah, o carro branco lá atrás. Tá Como ele chegou tão rápido? Ah, ah, ah, ah, vai, vai, ele ah, tá chegando perto. Pode deixar, pode deixar. Vai, ele tá chegando perto, deixar. vai. Cala a boca. Ele tá chegando perto. Anda, vamos logo com isso. Atira nele, Willy. Você é meu. Atira nele. Você é meu. É. Atira de novo, atira de novo. Atira de novo, Willie. Ai, eu tô tentando. Também. Caramba! Acho melhor pôr uns curativos, curativos. nisso, né? Tá, minha filha. Onde é que ela tá?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 Oi, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, bom dia, raio de sol. Oh, ah, isso oh, é bom ver esses olhos. Ah, oi, oi, enfermeira. Oi. Oh, oh, oh, oh. <risos>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 Eu falhei com a Eden. Mas eu tô tentando. Estou tentando. Ei, ei, ei, ei. Ei. A vida civil não tem mais significado para mim. Eu tô melhor preso aqui. Me escuta. Não. Me escuta. Eu vou encontrar a Eden.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 Mãos para alto! Fique com as mãos para cima. Senta aí. Tá seguro. Relaxa, cara. Mãos para baixo. Você viu um tablet para aqui? Gaveta de baixo. É o meu pai que fica aqui. Eu só estou cobrindo ele. Onde conseguiu isso?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 Mas que merda tá acontecendo, cara? Vindo de trás! Anda, vamos. Sai logo daí. Tô sem munição! Me passa um pente! Eu tô sem munição! Ah, desgraçado! Anda, vamos lá! Aí, eu vou acelerar! Mantenha firme! Jake. Vocês são o pessoal do Roselli? Eu fiz isso Tudo isso Vai lá